Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui e eu vou trazer uma música que chama Coração Tranquilo de um compositor paulistano chamado Walter Franco é, quem me sugeriu essa música foram os algoritmos do Spotify e eu adorei, né? porque é uma música que traz um relaxamento e a gente pode usar ela para aprender a o ukulele e também às vezes para você entrar em outra vibração aí naquele dia difícil ou mesmo se não tiver um dia difícil, um dia que você quiser Ficar mais relaxado, eu acho que essa música pode te ajudar bastante. Primeiro porque essa música também é fácil de aprender, e ela tem é, quatro acordes que já foram apresentados aqui em outros vídeos aqui nesse canal. É aquela música do Sábado do Sol, lá do Mamonas Assassinas. Então, se você já aprendeu essa música, de repente essa aqui fica mais fácil, ou vice-versa, de repente você aprende essa aqui e depois vai brincar lá com o Paralambas, para não, com. Os mamonas assassinas com sábado de Sol, tá? Então isso uma coisa ajuda a outra. E a gente vai precisar de quatro acordes, o primeiro deles é o acorde de Dó maior, é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui, o Dó maior. Então você tem o Dó maior, depois o Lá menor. Logo você vem aqui com o Fá com o dedo um aqui. E a gente vai aproveitar o dedo 1 um para fazer um Sol com a sétima. E aí Dó de novo. Aí é basicamente isso, a música inteira, né? Dó. Lá menor. Fá. Sol com a sétima e Dó de novo. E aí, você já pode cantar a música inteira. A letra é pequenininha, então, também é uma música muito boa para decorar. Porque é muito pequena. Então vai ser assim. Tudo é uma questão de manter. Então, aquaga do Tudo é uma questão de manter. A quieta.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 a mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo Confesso -se o seu afinado está afinado, lembre-se disso À medida que você for cantando, vai respirando E vai mantendo a sua espinha ereta, aí, como a música já sugere Para a gente ter uma boa postura no culo E essa forma que eu toquei é a forma mais simples Já funciona só com o polegar, de maneira bem suave Para baixo, marcando o tempo da música Se você consegue fazer isso Provavelmente você vai conseguir fazer dessa forma também. Eu vou colocar aqui na batida para gente aqui na tela para a gente poder fazer essa batida. Então vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora a gente vai tocar essa batida inteira no um acorde de dó, no um acorde de lá menor e o Fá, A gente vai dividir ela no meio e a divisão do meio dela aqui é aqui, tá? Esse último para baixo é a divisão exatamente no meio. Não é... É no meio do tempo da música, mas não no meio da batida, tá? E aí depois você faz o sol com a sétima, né? E aí também você vai fazer ela inteira e volta pro dó. Então eu vou tocar uma vez pra... e aí você pode fazer junto comigo. Depois eu te explico. Um, dois, três, quatro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta.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 tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Ótimo, eu até comecei a relaxar aqui Fechei o olho para ficar, ficar mais fácil E agora eu vou explicar é, Essa música você tem que tocar um primeiro, é, Uma parte da batida antes De começar e a voz vem depois Então vai ser assim ó. Um, dois Tudo é uma questão de manter Tá? Então você não começa junto com a batida não A batida vem antes depois vem a voz E aí, agora que a divisão Vai ser assim, manter vai ser Um, dois né? Esses dois trabalhos aqui É o manter E aí depois se você sobe, sobe, desce, desce No Fá, então vai ser Lá menor Um, dois Sobe, sobe, desce, desce No Fá, tá? Vai ficar assim o Grandão aqui Lá menor Aí sobe essa é a subdivisão da batida, que você tem que tomar muito cuidado Um, dois, três, quatro E aí vem um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ótimo Então, assim, já dá pra gente tocar a música inteira dessa forma Mas eu vou fazer também de uma outra forma Então vai ser três formas de tocar a música que é uma forma dedilhada, um dedilhado super simples que eu vou fazer só com o polegar vai ficar assim o dedilhado deixa eu mostrar pra você eu vou só fazer isso aqui com o polegar eu tô até segurando o pulo ali aqui também, que você pode, tá? então vai ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 só esse gesto não tô usando a unha, tá? Eu tô usando só a barriga do dedo, a polpa do dedo aqui 1, um,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 É uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração Tranquilo Para treinar Não sugiro que você toque e cante Porque é difícil fazer essas duas atividades Logo no início E aí você faz assim ó. Toca duas vezes o dedilhado Em cada acorde E quando for o Lá menor e Fá vai ser uma vez só Então um dá vai ser duas menor uma só, fá também e duas no só com a sétima. E volta no dó. Bom, e basicamente é esse o nosso essa música de hoje, o coração tranquilo do Walter Frank. Eu ensinei ela de três formas para praticar, só com marcando a pulsação, tocando o ritmo e fazendo o dedilhado. Faça bem primeiro essa parte da pulsação e aí você toca e canta. E as outras duas partes você não vai tocar, quer dizer, você não vai cantar. Você vai só fazer essa habilidade aqui no playlist, trabalhar essas duas técnicas diferentes. E aí sim, você vai e tenta tocar e cantar. E aí você pode usar o vídeo aqui comigo, voltar várias vezes. Eu vou deixar as marcações para você ficar mais fácil de navegar para o vídeo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, se quiser comentar alguma coisa também sobre essa música. Eu vou gostar muito de ouvir o seu comentário, de saber o que você acha sobre ela. Se quiser deixar sugestões também é interessante. Nos vemos no próximo vídeo. Uma boa prática de ukulele. Nos vemos no próximo vídeo.